E aí família quer que ver o verrima dá um passo para frente, faz por favor, por favor. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh Satisfação central, e hoje eu tô centrado. Mas o meu freestyle, mano, não é a própria atmosfera. Não sei se você entende a minha era. E quando dá nove uma, mano, desloca o eixo da terra. Não sei se você pega, mas que placa tectônica. O meu freestyle é terremoto junto com o maremoto. Mas você na conta ou quando ouve o um ronetão. Porque esse, mano, aqui é o verdadeiro o Marek de moto. Então pega o que é rima e sangrou Não sei se você entende, mano, por isso que eu corro. E é por isso que hoje, mano, é o seu socorro. E no final das contas, mano, dou mais burro. Então, Pega aquilo que é rima E é por isso, mano, que aqui eu nunca fumando Mas malandro, tudo de um malandro E um otário sai de casa Mas o otário de verdade é aquele que se acha malandro Ei Ei, ei group, group. Ah. Ei, ei Ei, com certeza eu não me acho malandro. Só que aqui você é um Zé que malandro é malandro e mané que é mané. Então fica tranquilo que eu mostro. Cê sabe, né, parceiro, que eu rimo com desleixo. Cê fala que cê a bala atmosfera, essa é a sua era. Quando o sancro rima, seu crânio fica fora do eixo. Então fica tranquilo, né, tiozão? Cê sabe, nessa base venho trazendo até informação. Cê falou que é tsunami, maremoto eficaz. Só que quando o Sandro rima, estabelece a cai. Então não tem mais catástrofe natural. E tudo que eu faço é matar ele. Que sinceramente mano Agora te explico, você vai tomar pipoco Quando o Sancro rima, os saem do oco Então começa, cê sabe né parceiro Minha rima já te ferra, que eu tô pronto pra guerra você sabe o que o Sancro enterra nessa base Então parceiro, se quiser soltar um beat de grime Pra mim te bater Cê sabe o grave é bater mais que sua cara no chão Porque pra mim cê vacilando Não tem a dica e São muito menos a informação Porque sua visão tá curva Porque eu te mato nessa turma Sabe parceiro É bala na agulha Infelizmente parceiro, cê sabe que nessa rima nós que Então fica tranquilo Porque já é de caô Porque eu sei que até no um entulho nasce for Então fica tranquilo que eu já volto pra matar Esse cara que fala muito, mas não sabe revidar Por isso é que eu faço rima Não sei se você entende, eu quebro sua doutrina Você falou que me matar na curva causa sua chacina, é 180 na reta 140 na curva, o do Catarina Não sei se você pega aventura aqui noturna E é por isso, mano, que gaga Alguém rima, nebuna, não sei se você entende É letária e é por isso que minha rima Mano, nunca foi precária, e essa é a diferença Que eu vou viajando, e é por isso Que o meu mano é o próprio garimpo. E esse cara, manda hoje o limpo. E essa é diferente, a GVRest Para o próprio Monte olimpo então, pega o que é rima tá ligado e é por isso que eu faço a poesia. Você falou que veio trazer paz enquanto Bandeira Preta foi de luta de paz, vai ser de compartilha. Barulho pra batalha! <risos> Barulho pro Zancro! Uh! Barulho pro Da Nove! Zancro! Da Nove! Da Nove pra começar.